Olá, meu nome é Thales e esse é mais um Vídeo Info. Hoje iremos tratar um pouco sobre o estágio remunerado do Acesso à Escola. As inscrições para o processo seletivo começaram dia 5 de setembro e vão até dia 1 de outubro. São destinadas a todos os alunos regularmente matriculados e cursando primeiro e segundo anos do ensino médio nas escolas públicas estaduais. Os alunos que desejam se inscrever devem possuir CPF e não serão aceitos CPFs de outras pessoas. As inscrições só podem ser feitas através da internet, pelo site aqui embaixo. É importante que todos os alunos inscritos guardem bem sua senha e seu login Para futuros acessos O preenchimento da ficha de inscrição é de total responsabilidade do candidato Para efetuar a inscrição, o candidato deve ler atentamente o edital Para conhecer e estar ciente das exigências e regras da seleção pública E da realização do estágio O boleto bancário no valor de R$ 12,00 referente à taxa de inscrição Deverá ser pago em qualquer agência bancária até o dia 2 de outubro de 2012 A realização da prova está prevista para ocorrer no dia 20 21 de outubro de 2012, com início às 13 horas e duração de 3 horas. O Programa Acesso Escola é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que tem por objetivo promover a inclusão digital e social, além de estimular o uso da internet para enriquecimento da formação cultural, intelectual e social dos usuários nas escolas. O estágio é uma importante fase na vida dos estudantes e é como um primeiro passo na sua vida profissional. Durante as horas que vocês passarem estagiando nos laboratórios de informática, aprenderão a lidar com diferentes situações e ganharão, dentre outras habilidades, experiência com gerência de pessoas e tempo. Vai ser um completo aprendizado. Não perca a oportunidade de estagiar com a gente e fazer parte dessa família. Esse foi mais um vídeo Info.